O encontro de almas é uma coisa rara, é muito raro acontecer. Mas parece que ultimamente tem tido sim, tem tido um retorno maior, ou mais pessoas né, estão vivenciando isso. Eu tenho conversado com muita gente que está revelando situações, reencontros isso depois de muito tempo por estarem aqui no planeta, né? Se bem que nós não podemos falar muito de tempo e espaço quando falamos de reencontro de almas, quando falamos eh, de algo que não tem uma, que não tem uma fase, que não tem um, uma uma fase determinada. Mas tem acontecido muito esse reencontro. E, e tem acontecido muito mais do que em outras épocas. Ou em outras épocas as pessoas não atentavam tanto. Antes eu vou explicar para vocês sobre os padrões. Como é que funcionava? Por que que muitas pessoas morriam de amor? Uh, tinham um amor como dor? ou tinha um amor não, sabe, não, não como uma condição de vida, mas como algo que tinha que ser feito escondido. E se entregavam a paixões, né, que são coisas passageiras, ou se entregavam a interesses que os padrões familiares pediam. E esqueciam um pouco, deixavam um pouco de lado essa, esse reencontro de almas. Como que isso se dá e como que acontece? Durante muitos anos eu duvidei que isso acontecesse. Eu achava que era aquela bobeira, aquela aquela coisa muito muito muito assim muito infantil de falar almas gêmeas. Né? E ainda concordo com isso, não acredito em almas gêmeas, porque as almas são únicas. Né? A alma ela vem, ela vem com o espírito, o espírito é único, mas existe o quê? A afinidade, existe aquela troca, existe, a... existe toda uma... Uma, sincroni uma, sincroniza uma sincronização entre essas duas pessoas. Se nós formos falar de de reencontro, normalmente uma das pessoas, pegando o tema mesmo, uma das pessoas vem antes. Sempre a que está à frente a que tem ainda algo a, a passar para o outro e aquela que realmente, aquela pessoa que realmente, que aqui é uma pessoa, né? É um espírito que se transformou no ser humano unida às células, né? Que formam o um corpo. Então, a pessoa normalmente a que vem antes é aquela que um dia em algum momento entrou nos padrões, nos valores existenciais aqui do planeta. Eu estou falando agora em termos reencarnatórios, né? Essa pessoa, ela tinha tudo, todo, todos os valores de, de evolução espiritual, porém ela não soube respeitar o parceiro ou a parceira, que seria um, uma forma uma convivência para completar um ciclo, esse ciclo para partir para a eternidade, ou para resgatar, ou para regenerar. Não, ela não soube respeitar, por quê? Ou ela abandonou no meio do caminho por algum interesse, ou fez o outro sofrer muito, ou mesmo com aquele amor latente, ela abandonou o que fazia parte de, de, um, de uma convivência dentro, dentro de, um, de uma atração. Mas não é de uma atração paixão, é de uma atração amor. Né? E, e ela abandonou aquilo, mesmo sofrendo, para ir pelos próprios interesses que a vida pedia aqui. Então, essa pessoa, ela vai antes, e o que, que ela faz? Ela, ela vive uma, uma intensa vida, ela, intensa, ela, ela vive uma intensa experiência nesta outra dimensão. E quando ela está numa outra dimensão, vivendo essa experiência, ela está começando a perceber e a evoluir. Né? E normalmente, esta pessoa reencarna antes que a outra, porque ela vai receber a outra que se sentiu abandonada. E a pessoa que se sentiu abandonada e dentro de um processo de rejeição, ela vem já com alguma, algo a mais, com uma evolução a mais, porém, aquilo muito machucado. Então, ela esconde dela mesma e, e ela se fecha nesse procedimento. Uh, hoje em dia, agora mudando um pouquinho, pulando um pouquinho o assunto e depois eu vou voltar, vocês vejam bem, o, uma coisa que está muito acentuada hoje em dia. A homossexualidade, então, uh, porque a heterossexualidade né, é o comum, tudo bem, mas a homossexualidade, ela está muito Uh, ela está sendo aceita, o pessoal está trabalhando por cima disso, ou a bissexualidade, não importa. Por quê? Porque muitas vezes essas almas, em outras encarnações, em outras vivências no planeta, podem ter sido o homem e a mulher, e nessa reencarnação vieram como duas mulheres ou dois homens. Não é? Porque é uma coisa forte. Essa vivência, essa atração, ela, não, ela, não, se, ela não, não ressignifica só a sexualidade. É algo muito mais forte, muito mais, uh, é, é muito mais uh, uh, como magnético, muito mais magnético do que a sexualidade. Então a sexualidade é algo que fica para a paixão, é algo que fica como um complemento, mas a atração, a afinidade, os desejos, a necessidade de estar com aquela pessoa, o envolvimento de pele, o envolvimento de espírito, o envolvimento de energia, de frequência vibratória, é algo inexplicável. E quando isso acontece nós podemos ter certeza que nós estamos diante de, do, que? do reencontro de almas. Esta segunda pessoa que vem, depois de um certo tempo, ela vem normalmente, é, ela não vem com um preparo emocional tão forte como a que reencarnou primeira. A que reencarnou, a primeira pessoa que reencarnou e que vai receber, né, que vai ser o receptivo para aquela que vai vir posteriormente, ela tem muito mais preparo. Então, ela tem uma sensibilidade muito mais aflorada e com essa sensibilidade muito mais aflorada, ela vai mostrar para o outro, né, ela vai fazer o outro entender e compreender isso está acontecendo hoje em dia de uma forma muito, uh, já uh, bem mais acentuada, a força que o outro tem junto com ela. Então, essas duas almas, esses, esses dois espíritos, eu não vou falar da carne, né? Eu não vou falar das células. Quando eles se reencontram, o encaixe de aura, o encaixe das auras, estão tão profundos que a paixão é, é, dilui, ela vai vir aos poucos porque a paixão passa a ser um complemento né, de uma necessidade de encontro dos corpos em relação à sexualidade, mas a, a, em primeira instância a atração é muito mais forte de peito para peito, de amor para amor. De, de, de uma vibração pouco percebida né? ainda entre nós humanos. E a frequência de se conversar e de se canalizar com essa pessoa, que hoje nós podemos falar que nós temos esses instrumentos, né? que é o virtual, que é o tecnológico, tudo, essas técnicas todas, que faz com que nós possamos ver o outro à distância, pelo WhatsApp pelo Skype não sei o que você isso daí você visualiza sem usar nenhuma técnica você vai visualizar outra pessoa tranquilamente sem usar nada disso então tudo isso está vindo como um preparo para nós agora por que que essas almas precisam vir esses espíritos né vamos dizer eles precisam vir aqui e aqui, é, passarem por esse procedimento independente de ficarem 10, 15, 20 anos juntas né? mas ficar o tempo necessário por que, que elas precisam vir é, reencarnar dessa forma e reencontrar aqui e não pode ser em outro plano porque foi aqui que houve o corte foi aqui nessa dimensão onde houve a separação desses corpos. Mas quando elas foram para o astral, elas se reencontraram lá. Só que enquanto uma estava num processo evolutivo, a outra ainda estava se dimensionando para chegar. Mas a atração, a, a comunhão existia. Teve um dia que uma pessoa falou assim, ah, Olha, isso há muito tempo atrás, né? Falou, sabe, Armin, tem sexo no astral. E, e, e no astral, nessas outras dimensões, a gente pensa que não tem nada disso, que é diferente daqui. É muito similar, só que é de uma evolução bem mais avançada, né? E tem sexo sim, e o orgasmo que, que, que essas criaturas têm, né? Nestas dimensões. É incomparável com o que se tem aqui, aqui só vai se ter, vai se aproximar desse orgasmo quando as duas almas, quando esses dois espíritos se aproximam e conseguem comungar, conseguem resgatar o que deixaram para trás para completar aqui um ciclo e depois irem para a eternidade. Então, gente, é, pode ser resgate? Quando é resgate? É resgate quando acontece aqui, onde, vamos dizer que uma das duas pessoas, né? Ela tinha esse envolvimento em outras vidas e, de repente, ela prejudicou a outra pessoa não que houvesse aquele amor, mas havia uma ligação. E ela prejudicou a outra pessoa e ela vai ter que resgatar a outra pessoa. Ela vai ter que puxar a outra pessoa, fazer com que a outra pessoa se levante. E muitas vezes quando a outra pessoa se levantar, a relação completa, fecha o ciclo e cada uma vai viver a sua vida. Então, são aquelas situações que dizem assim, poxa, eu vivi um grande amor, mas acabou. E tudo bem, porque nós estamos bem, eu estou feliz aqui e ele está feliz ali. Ela está feliz ali. Isso é um resgate. A regeneração é trazer aquele amor de volta. A regeneração é um preparo para uma união, uma, uma, uma solitude de cada um, né? Cada um nessa solitude e sair dessa solitude para chegar ao solidário. Ao solidário entre ambos. Ao solidário onde começa com um olhar, onde começa com uma vibração no corpo, onde começa com uma fre frequência de é uma frequência meio inexplicável. Em seguida, existe atração sexual, mas ela não é predominante. Cuidado quando vocês confundem isso com paixão. Porque a paixão, eu digo assim, que é igual um, um lugar escuro, de repente vem alguém, coloca uma lâmpada, né? aquela lâmpada brilha, acende, vocês acha que está enxergando tudo e... Quando você está no auge daquilo, a lâmpada, puf, queima. Queimou, escureceu tudo de novo. Ela é uma luz artificial, é um desejo animal, não é uma realidade de vida. Agora, aonde existe essa, essa frequência, essa união, essa comunhão dos dois? Não existe lâmpada, existe a frequência de luz, né? A afinidade, existe a, aquele magnetismo forte e a reciprocidade. Então, tudo que você faz aqui, a né, outra pessoa sente. A sua pele, os, a sua energia se mistura com a da pessoa. É como se os dois estivessem dentro de um mesmo mundo. Você não sabe aonde termina... As suas sensações é onde começa o do outro. Você não sabe aonde aquela vibração, aquela sensação é tua e aonde é do outro. Então, as duas coisas se misturam. Você, lógico que você sabe o que é teu e o que é do outro, mas é, é tipo assim, é uma mistura de, de energia dos corpos, de frequência, é, de magnetismo de sincronicidade muito forte. Quando chega aí, nesse ponto, você pode ter certeza que a regeneração, um dos dois, aquele que primeiro em outras vidas, abandonou. Aquele que primeiro em outras vidas, deixou. Aquele que primeiro em outras vidas. Maculou o amor, é o que vai vir e é o que vai voltar primeiro para esperar o outro e para receber o outro, pode ter certeza. Então, gente, tomem cuidado, observem mais, né quem é quem, observem mais a ah, o que você sente, não, não, não se envolva com quem não tem nada a ver com você só por uma atração imediata porque achou aquele corpo lindo aquele tipo lá sabe o a, a, a, a, a gente diz assim que é aquele amor platônico e de repente você vê alguém parecido com amor platônico você se encanta você se encanta com, com um Uh, com a atitude da pessoa, mas você vê que é tudo muito voltado a interesse sexual, financeiro, qualquer outro interesse, menos amor, né? É a lâmpada que uma hora vai desgastar e vai apagar, e talvez até os dois con continuem convivendo, só que vão conviver numa escuridão total, não podendo nem ver a cara do outro, como tá acontecendo aí tantos divórcios atualmente, né? Então, uh, sabe, aquele ranço, mas organizaram, entre aspas, uma família linda, família impecável, né? Tudo na amostragem. Você ainda vai ter que voltar e não vai ser no planeta Terra, não. Isso eu te garanto. Sabe por que o planeta Terra não vai mais aceitar? Nosso planeta, ele está mudando muito. Então, você primeiro precisa se afinizar com você. Abrir o seu espaço. E buscar. Buscar não, né? E saber... Que no momento certo, alguém vai surgir na tua vida. E se não surgir, aquele alguém está te esperando em algum outro lugar. Em outra dimensão. Mas não se venda por pouco. Se respeite. A eternidade começa a partir do momento em que nós nos transformamos num átomo vibracional. Esse átomo tomou Vida. Ele tomou corpo, porque todo átomo é vida. E, essa, e essas vidas, esses átomos, muitas vezes, de um átomo, ele forma dois. Eu não estou dizendo que são gêmeas. Por quê? Porque quando ele forma dois, os dois se separam. Mas a essência é a mesma. Volte, permite que esse átomo primordial, que é Deus... Né? Eu digo assim... Que é Deus, o, o seu amor é o amor que chega a Deus. É o amor que vai daqui até Deus. E é onde está Deus no infinito. Então, este é o átomo verdadeiro. Respeite. Viva a sua vida, não fica pensando, ah, vou encontrar, não vou, porque se você tiver que encontrar, quando você menos esperar, os átomos, essa força, essa vibração acontece. Para quem quiser saber mais, em breve eu vou dar uma palestra a respeito disso e de como a telepatia ocorre, como ocorrem as sensações físicas, é aquilo que eu disse, a sua pele, o seu corpo, toda a sua vibração está misturada com a da pessoa, né? É como se naquele momento o seu eixo ele viesse ao centro e, e dali a tua confiança, continuando ou não com a pessoa, não importa, mas você reencontrou. E aquela sensação de saudade que te desequilibrava, tirava você do eixo, hoje ela está, você se coloca no eixo e você já tem. A sabedoria, o conhecimento, da onde vem aquilo? Então, aquela saudade, ela tem um objetivo, ela é pertinente a te colocar e a devolver a tua estabilidade emocional. Tá bom? E vivifica, né? E quando você partir daqui, você vai partir sorrindo, porque você sabe que existe alguém esperando por você. Ou você vai antes para esperar por alguém. Então, gente, eu vou pedir para vocês compartilharem o vídeo, uh, sabe, darem as sugestões de vocês, escreverem lá na, na parte, né? Podem interagir comigo, vão vão curtindo, se inscrevendo, uh, vamos interagir juntos, né? E eu tenho também, eu tô, eu tô também no, no Instagram e tem uma página no Facebook... Me procurem por lá também. Vamos estar a gente sempre juntos, fazendo algum trabalho legal. E eu me inspirando cada vez mais em vocês e em mim, para poder levar esses recados, tá bom? Então, desejo a todo mundo agora, paz, luz e harmonia. Gratidão, até breve. <música>